Oi, eu sou o Cup. E hoje, como vocês podem ver, está muito cheio aqui esse vídeo, eu não estou quase cabendo aqui nesse vídeo. <risos> isso porque eu trouxe dois convidados maravilhosos aqui, Ingrid e Lucky. E hoje a gente está aqui para gravar um vídeo sobre o Tirem Seus Padrões, que é um projeto meu e de cup. E dessa vez o recorte é sobre roupas, que são divididas pela sociedade de acordo com o gênero. E a gente vai falar sobre a importância de como não definir nessa caixinha. E para isso nós trouxemos um convidado maravilhosíssimo. Ah. Bom, Gente, eu sou o Luque Lima, sou fashion designer, sou graduada. Eu vou falar um pouquinho sobre moda gênero, que é uma coisa que eu vivencio também Se você estiver curioso pra saber o que é que eu faço, você pode seguir esse G aqui também. Então vamos lá, gente Mas hoje aqui nós vamos falar sobre moda a gênero E eu acho que pra começar tudo isso, a gente pode buscar sobre a definição Como é que a gente define o que é moda a gênero? A gênero é justamente sem gênero Nada de masculino ou feminino, mas algo que transcende isso. É uma coisa que tá meio vinculada com a binariedade, né? Como eu me defino como alguém, um ser, um ser humano. Aí a moda ela vai transcender essas questões de ah, isso é pra mulher, ah, isso é pra homem. A gente tem uma, aí uma liberdade de usar o que a gente gosta. Ah, um vestido, podem dizer que é uma peça, né, do guarda-roupa feminino, mas eu tenho a liberdade de usar aquilo. Se eu gostar, sei lá, pelas cores, pela estampa Eu acho que tem muita confusão quando as pessoas começam a ouvir sobre moda de gênero Que é tipo, ai, ah, mas não é a mesma coisa de unissex? E eu acho que a maior diferença tá o Unissex, ele veio meio que pra formar roupas que se mesclem dentro dessa Da percepção de o que é guardar tem roupa pra homem pra e mulher feminino, isso Quando a gente fala de uma moda de gênero é mais Sobre liberdade. Exatamente. Uhum. E a gente vai além de se enquadrar nessas duas caixinhas. A gente tava conversando um pouquinho sobre essa questão de: ah, um novo nicho de mercado, será que isso é realmente necessário? Tecnicamente falando, corpos tidos como femininos e corpos tidos como masculinos são diferentes, né? É, normalmente, corpos como masculinos, é, o que, é que a gente vê, os ombros são mais largos, o corpinho é mais retinho. No caso de corpos como femininos, a gente tem uma, um corpo mais voluptuoso, né? Sem mais busto, os ombros são mais estreitos, a cintura mais fininha, o quadril é mais largo. A moda gênero surge para atender esses corpos, sem necessariamente taxar. Ah, vou fazer isso para a mulher, vou fazer isso para homem. Não. A gente vai entender essas diferenças. Todo mundo tá livre para usar o que quer, o que gosta. Até porque como a gente tava conversando mesmo, é, a gente fica... Tá achando isso de mulher tem seios Mas tipo, tem muitas mulheres que não tem Tanto volume Exatamente, nessa parte é. Tem muito, muita roupa que tem aquele Decotão e tudo mais Que espera que tenha um volume aqui Sendo que é. não abraça Nem todas as mulheres, né? Verdade, né? Dentro desses corpos binários Homem e mulher Biologicamente é uma coisa que é difícil da gente fugir Então, por exemplo, quando eu vou numa sessão feminina Procurar uma calça, por exemplo Eu tenho que ter cuidado na hora de escolher a calça Porque nem tudo vai me caber bem Porque dentro desses corpos Existe uma diferença anatômica Que é biológica e que a gente não pode fugir, né? E aí eu tenho que ter cuidado com o gancho Que é pra adequar melhor ao meu corpo Então a moda gênero vai atender essas necessidades É interessante até pensar como muitas peças Que são, tipo, bem simples São feitas para corpos que Lindos como masculinos. Lindos como masculinos. Ai ah, eu. Ai ah, eu tô muito masculino. Não <risos> seria pra mim. Feminino. Feminina. Para corpos, lindos como masculino. Eu, por exemplo, gosto muito de peças masculinas, porque eu tenho muito seio, então quando eu vou pra sessão feminina, são roupas que me incomodam, sabe? Porque ficam muito apertadas e tudo mais, Entre naquela fase de, é melhor estar sexy, entre aspas, né, vou dar apertadinha, ou confortável, eu prefiro o conforto, muitas Com certeza. vezes. E aí, tipo, eu fico me perguntando por que essas camisas não estão lá, tipo, numa sessão camisas, e por que tá na sessão masculina. E também tem a modelagem dessa, quando tem uma camisa que tá na moda, que é de botão, eu quero comprar. E aí eu perguntei tipo ao amigo, né, se ele achava bonito e tudo mais, ele disse você vai ser encarada como sapatão Por que eu vou ser encarada como sapatão Se eu estou usando uma peça Que eu me sinto confortável e só Racionalmente, é, peças de roupa Não deveriam designar gênero né não São isso. só peças de roupa, qual a finalidade de uma roupa? É cobrir o nosso corpo nu Exatamente, e a gente usa muito pra se expressar E quando a gente fala se expressar, não faz nem sentido A gente tentar limitar a expressividade da pessoa Desde que eu comecei a questionar Mais gênero na minha vida Eu comecei a pensar muito sobre que tipo de roupa Que eu realmente gosto e quais roupas que eu só uso porque elas foram impostas a mim. Nossa senhora. E desde então eu comecei a... Quando eu vou nas lojas, eu tipo, olho todas as roupas assim e vejo o que, que eu, realmente ali me interessa. Independentemente de qual seção que elas estão. Só que por mais que eu já tenha uma cabeça assim, que se eu gostar de uma roupa que tá na seção feminina, eu vou lá e compro pra mim e tá tudo bem. Ainda tem esse problema que tipo, ela pode ser uma roupa muito bonita, mas ela não encaixa bem. Sim. justamente porque ela não foi pensada pro meu corpo. O mercado ele não tem mostrado coisas muito interessantes, né? Normalmente é o que? São peças que são muito grandes Sim. que qualquer pessoa pode caber eu acho que falta um pouco de carinho na hora de pensar é, sobre coisa, essas peças. Coisa mais chata ver algum lugar uma loja assim aparece tipo, ai, moda gênero, nossa que legal quero <risos> ver o que que tem lá. Aí quando a gente vê é o que? É um monte de coisa quadrada cinza, cor de pele, umas cor neutras assim. Sim. Gente, é a gênero não é chata. E acontece também eu já vi de site que trabalha com moda da gênero, mas tá tipo lá, setorizado Feminino, masculino não faz sentido. Uhum. É muito aquele quadrado. Quando lançam uma coleção a gênero é camisa, moletom, calça. Cadê o resto? Eu sabe? Acho que a, é assim... a variedade, então, a ousadia. Na cabeça dessas pessoas... Eu acho mas... que de pessoas que ainda acham que a gênero, a gente tá falando sobre a, a ideia do unicex, né? Isso. Mas não, gente. A gente vai que não a gênero é, trabalhar com os corpos juntos, mas que se encaixe pra todo mundo também, né? Tem que pensar aí com cuidado, tem que ter mais carinho na hora de pensar nessas peças pra não ficar uma coisa sem graça. Assim. É, não é só só das roupas elas serem feitas de uma forma que cabe em todo mundo. Mas as roupas que existem serem feitas que caiba pra corpos que estão fora desse padrão. Porque como a gente disse, existem mulheres que vão ter seios grandes, mas existem mulheres que não tem seios. Sim. E pra elas é muito complicado encontrar roupa na seção feminina. Aí tá a questão do tamanho. Uma das coisas que a gente que essas lojas de departamento. O que acontece, como eu tenho um ateliê e eu reformo muito roupa, às vezes tem uma mulher que tem a parte de cima mais sequinha, por exemplo, que usa um tamanho 38, mas da cintura pra abaixo, ela já usa um 40, um 42, é, já tem um quadril mais para avantajado. Para <risos> e aí fica realmente difícil a gente padronizar aí, né? é. Mesmo a gente colocando no um tamanho 38, um tamanho 40, uma mulher que tem um problema como esse, é que ela vai comprar sempre a maior. Uhum. E o que, que ela vai fazer com a parte de cima? Vai ter que mudar ajustar. Isso. Entendeu? Fica realmente difícil. Tem que pensar numa forma que essa pessoa tenha a liberdade de conseguir Ajustar essa peça Sim. pra necessidade que ela tem, né? E aí é a sacada. Porque uma coisa que eu vejo muito nesse hoje em dia é da moda tentar ditar os corpos. Mas isso nunca realmente acontece. A moda ela tem que se ajustar aos nossos corpos. Exato. Então, tipo, a gente vê hoje uma grande dificuldade, por exemplo, de pessoas gordas de encontrarem roupas nas lojas Nossa, é, é demais. Mais... É, e tem muito. Shopping, a relação de como essas modas elas fazem as pessoas entrarem em uma crise com seus próprios corpos, sabe? Quando lançaram aquela moda de body super cavado, meu Deus, eu queria tanto usar aquilo, só que, tipo, não tinha como. E aí eu ficava, tipo, eu já não tenho uma relação muito boa com os meus seios, porque eu acho, tipo, muito grande e tudo mais. Quando essa moda, tipo, estourou e eu queria muito usar, eu ficava, gente, tem alguma coisa errada de certeza aqui, sabe? É. Será que eles pensaram que pessoas que tinham seio grande iam se sentir confortáveis? Isso. Por que que eles não pensaram num modelo que fosse seguindo a linha? mas que desse mais sustentação, mais segurança, né, para quem é. tem um ser maior. Gente, esse assunto dá muito o que falar, mas eu acho que no final o que a gente tem que focar mais é que a gente tem que pensar numa moda que é realmente mais inclusiva, que considere mais a complexidade que é o corpo humano. A gente vem em diversos tamanhos, de diversas formas. A gente não deveria encaixar tudo apenas em homem e mulher. Não faz sentido mesmo. Mas foi justamente pensando nisso que a gente quis fazer esse projeto, que é o Padrões, que ele está acontecendo aqui no YouTube. Tem vídeo aqui no meu canal e também no canal de Ingrid, lá tem um vídeo maravilhoso com o Derek E aqui tem um outro vídeo que eu gravei com Fortes Vamos lá ver Então, como eu falei antes, eu sou fashion designer Já falei sobre rede social, tá? Vocês sigam lá Tem algumas coisas que eu fiz Tem desfile que eu fiz lá também São peças que eu criei e confeccionei Lindíssimas peças, inclusive Nas fotografias que a gente tá postando no Instagram ah, Deus, Várias das peças são dele A gente deixa os créditos eu tudo tô... certinho <risos> lá na foto Sim. Então não deixem de conferir o trabalho dele E também o nosso projeto lá no Instagram E siga a gente nas nossas redes sociais Eu sou arroba Apenas Cup em todos os lugares E eu sou eu, Ingrid e Lorena Em todos os lugares também E eu sou o <risos> é, é é Então é isso, espero que vocês tenham gostado Deixem aqui os comentários e tchau, tchau Eu sou, <risos> eu sou não sei Sem poder é. dar uma pernada pra cá. <risos> é, todo mundo vai ficar assim, ó. Okay. Ah, mas ficou ok. okay é.